Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque é hora da gente saber das oportunidades de emprego para hoje, quinta-feira. Albert Silva, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador para hoje? bastante hoje, viu, Ana? 78 oportunidades para você que está fora do mercado de trabalho. só dar um pulinho na Casa do Trabalhador, na Rua Munir Tomé, número 86, aqui no centro, em Três Lagoas. E olha só as oportunidades. Ajudante de açougueiro, ajudante de obras, atendente de balcão, atendente de padaria, são quatro. Auxiliar de torneiro mecânico, tem fiscal de loja, lavador de veículos, é mecânico eletricista de automóveis, oficial de serviços gerais, tem também operador. A dor. De caixa ou operadora de caixa são sete oportunidades, então dá um pulinho aí na casa do trabalhador, na rua Munir Tomé, número 86, no centro aqui em Três Lagoas. Tem um telefone que é o 39291938. E lá é aberto, o Ana Cristina, das sete da manhã até as cinco horas da tarde, não fecha para almoço. E você pode baixar também o um aplicativo MS Contrata Mais, que dá para você ver, dá para você ficar sabendo aí não só das vagas aqui de Três Lagoas, mas também de vários municípios aqui. Aqui do estado no Mato Grosso do Sul, então vale a pena você baixar para indicar para um amigo né para indicar para uma pessoa que você conhece ó tem vaga lá no, no aplicativo MS Contrata Mais então baixa aí no seu celular o aplicativo MS Contrata Mais da Funtrab hoje Ana 78 oportunidades só procurar porque emprego tem Ana Cristina